Quase o Darth Maul da Marvel, né? Essa cena... É... Essa expressão é muito, muito creepy. Se fosse qualquer outro ator, ia pra dizer... Nossa, que isso, tá cagando? Mas ele tá cagando de maneira muito assustadora.